No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem legal Que é 10 fatos sobre a Ariana Grande E gente, é, se eu não lembrar de mais nenhum Se eu lembrar de mais fatos Eu vou falar aqui no vídeo pra vocês Por isso a tiarinha de gatinho hoje, tá gente? Então, vamos lá O primeiro fato é que ela ama rock E quando ela era pequena Ela cantou o hino nacional do jogo de rock Segundo fato é que ela ama, ama, ama filme de terror e todas as festas dela que ela faz, que ela fazia, né, tipo quando ela era e até hoje ela faz. Era baseada em filme de terror. Então, terceiro fato, gente, é que ela, com entre 8 e 9 anos, os pais dela se separaram. Então, os pais dela se separaram. E essa daqui é uma, uma coisa bem bombástica, eu acho que quase ninguém sabe disso, né? É que o nome completo da Ariana Grande não é só Ariana Grande. É a Ariana Grande Butera Sim, a Ariana Grande Butera Até me perdi nas contas qual é o próximo fato Mas eu vou estar tá deixando aí na tela para vocês verem qual é o próximo fato O próximo fato é que ela tem um irmão Chamado Frank. E é Frank Grande. Ou é Franklin Grande? Alguma coisa assim. Eu acho que é Frank Grande. Não sei. Se eu estiver errada, me corrijam aqui nos comentários. Gente, o próximo fato é que quando ela era pequena, ela fazia aulas de teatro. Sim, ela fazia aulas de teatro. E, gente, o nome dela foi inspirado na princesa Oriana, sim. Pra quem não conhece a princesa Oriana, eu vou deixar uma fotinho dela aqui. Que nem eu conheço ela direito, mas eu. Soube esse fato e eu acabei conhecendo a princesa, mas eu não sei quem ela é direito não eu sei que o nome dela é Oriana, só isso mesmo E gente, caso vocês não tenham percebido, é, eu falei uma coisa bônus Já não sei se eu falei todos os fatos sobre ela, mas se eu falei, eu falei uma coisa bônus ela acredita que existem alienígenas, sim, ela acredita que existem alienígenas. E numa entrevista ela disse bem assim, vocês acham que estamos, soz que estamos sozinhos nesse mundo? Não. Então foi isso que ela disse, é, que ela acha que alienígenas existem. Então comentem aqui nos comentários se vocês acham que alienígenas existem ou não existem. Gente, a Ariana Grande nasceu em 26 de 6 de 1993. Olha que coisa, tudo rimando. Muita coincidência isso, né, gente? A Ariana Grande é descendente de italiano. Sim, descendente de italiano. Nasceu em Boca Raton, Flórida. Gente, a Ariana Grande ela é bem pequenininha mesmo. Ela tem 1,58m. Ah! 1,58m, gente. Eu conheço amigos meus que tem 1,57m, 1,59m e ela tem 1,58m. Ela ama os assaltos e quando ela não está de salto, ela fica na pontinha do pé de mania que ela já tem de usar assaltos. Gente, então foi esses os fatos sobre ela. Eu eu acho que eu não esqueci de nenhum, tá? Se eu esqueci, me perdoem. Posso fazer a parte 2 desse vídeo só que com outro famoso, quem sabe. Quem sabe, né, gente? Então, se vocês quiserem muita parte 2, comentem aqui e deixem bastante like. Gente, vou dar 10 segundos pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o um like e comentarem Hashtag, hashtag 200 inscritos Porque, gente, a gente já está quase chegando a 200 inscritos Gente, eu tô muito feliz Se vocês querem que cheguem a 200 inscritos logo, comentem aqui embaixo e se inscrevam no canal Olha a dança Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal. E comentem aqui com a hashtag. Hashtag rumo a 200 inscritos. Porque, gente, a gente tá muito perto. Se não me engano, a gente tá com, dos... não, com 159, 158 inscritos. Gente, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção. Muito obrigada mesmo. Eu tô muito feliz. Então, gente, é... um beijo e tchau.